Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como lucrar na Best 365, mas primeiramente, meus amigos, vamos celebrar a vida, porque finalmente, depois de tanto tempo de frio, olha só isso daqui que travou aqui, né? Olha isso, meus amigos, olha esse céu. Olha, mano, olha só pra vocês verem. Ah, os meus seguidores do Instagram dizem que a minha piscina parece um órgão genital masculino, mano. O que, que vocês acham? Respondem nos comentários. <risos> é verdade. Quer dizer, às vezes Não. Vocês acham que parece ou não? <risos> mas enfim, olha só, não reparem a bagunça da casa, tá uma zona mesmo, mas enfim, né, tô aqui na correria, Ó, vamos aqui pro meu escritório, quero mostrar pra vocês hoje como que você pode começar a lucrar na Best 365, opa, quase que apagou a tela aqui, na Best 365, mesmo que você seja um completo iniciante dentro deste mercado, tá? Só para você entender um pouco melhor, eu comecei na Best 365 no ano passado, tá? E de lá para cá, mano, eu passei por poucas e boas que eu acho que talvez você também tenha passado por alguma situação parecida. No meu caso, eu quebrei a minha banca três vezes na Best 365. Três vezes eu quebrei a minha banca dentro da Best 365. Eu tô sem caneta aqui agora, eu queria até escrever para você ver aqui, mas assim, eu cheguei a perder mais ou menos uma média de uns 3 mil reais, mais ou menos, de banca, tá? Porque no meu começo, não sei se já aconteceu com você, eu espero que não, mas eu, tipo, eu tentei apostar muitas vezes do meu próprio jeito, sabe? Por exemplo, eu torço pro Galo, né? O Atlético Mineiro, que hoje atualmente é o melhor time do Brasil, que provavelmente será o campeão de tudo este ano. Eu não sei se, se existe uma... É com a tríplice coroa, não sei nem como é que fala, mas vai ganhar um... Ganhou o Mineiro, vai ganhar a Libertadores brasileiro e Copa do Brasil este ano, fácil. E vai ser dois títulos em cima do Flamengo ainda, pode anotar, tá? Copa do Brasil, Libertadores na final em cima do Flamengo ainda. O Galo vai atropelar, vai ganhar tudo esse ano. Que onda essa, meu irmão? Mas enfim, né? Falando sobre a questão do dinheiro aqui agora, eu quebrei minha banca na Best 365 a média de três vezes, ok? Por conta da emoção, por apostar de qualquer jeito, por apostar no time do coração, e querer, a gente entra com aquela vontade louca, achando que vai ser dinheiro muito fácil também. É... E acabei quebrando a minha banca, tá? Dá para você ganhar um dinheiro rápido na Best 365? Dá, e eu vou te mostrar agora. Mas você precisa seguir alguns passos importantes. Mas enfim, como que faço para você apostar na Best 365 Para você entender? Ó? Bom, tô aqui dentro do site. Deixa eu colocar meu computador mais para cá. Tô aqui dentro do site da Bet365, né? É só você colocar bet365.com aí que vai abrir o site para você. E aí na tela inicial aqui da Bet365 já vai aparecer os jogos, tá? Aqui dentro você pode apostar em tudo, olha só. Você pode apostar em esportes virtuais, corridas de cavalo, corrida de galgos, que no caso é de cachorro, basquete, beisebol e por aí vai. Só que aqui no meu caso eu vou dar um exemplo para você baseado em futebol, porque eu acho que é o esporte que todo mundo mais aposta e é o que, no caso, eu faço também, tá? Na verdade, eu aposto em duas modalidades, que é futebol virtual... E o futebol real, ok? Eu faço parte hoje de um grupo VIP no Telegram, que é esse grupo VIP aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, tá? Que foi um dos motivos pelo qual eu parei de quebrar a minha banca e fiz a minha banca chegar neste resultado que tá hoje. Olha, hoje nós temos 6 mil reais de banca, tá? E a gente começou com uma banca de 800 reais. A minha última banca, né, na qual eu comecei, foi 800 reais e hoje tá nesse resultado, ok? Hoje eu faço parte desse grupo VIP aqui, tá? Onde o pessoal já manda as entradas, olha, acabo... olha só para você ver, olha, 1,26 acabou de sair um resultado positivo, olha, 1,25 e 1,26 dois resultados positivos e agora são 1 e 27. Então olha a quantidade de greens que tem dentro deste grupo aqui, ó. É muito brutal, deixa eu aqui, ó. Resultado de alunos olha ali. Olha aqui, ó. Resultado de aluno, Alex, outro resultado de aluno ali, Renato e por aí vai, ó. Então assim, pau quebra dentro deste grupo aqui, tá? E aí o que acontece? Eu faço as apostas baseado em escanteios, escanteios. Hoje eu não sou analista, eu não faço as apostas ainda por conta própria, ok? Eu simplesmente sigo as entradas desse grupo VIP, o pessoal já manda as entradas lá prontas, você clica no link, já vai pro jogo e já entra, em menos de 30 segundos basicamente, você pega as entradas Mas tem várias modalidades Várias formas de você apostar aqui dentro da plataforma Tá bom? Eu vou mostrar pra você aqui um pouquinho de como que funciona tudo ó. O mais interessante de tudo é você vir aqui em jogos ao vivo Clicou aqui em jogos ao vivo ó. Vou mostrar todas as partidas que estão rolando Então aqui vou mostrar para você o jogo que está acontecendo neste exato momento O que está acontecendo dentro do jogo E aqui tem todas as modalidades de apostas, ok? Na verdade, o que, que a gente aposta muito aqui dentro das partidas, tá? Eu vou pegar uma partida aqui Vamos ver se vai ter essa opção Aqui, ó A gente vem aqui nessa opção de minutos, ok? E aí você aposta que vai ter um escanteio nos próximos 10 minutos de partida. Então tem jogos que, geralmente, você até mesmo você consegue deduzir se pode ser um jogo que pode ter muitos escanteios ou durante o decorrer da partida você consegue deduzir. Vou dar um exemplo de times brasileiros. Jogos de Flamengo e Atlético, por exemplo, geralmente tem muitos escanteios porque são dois times muito ofensivos, sacou? É, jogos europeus, assim, dos grandes times também, são, mas é claro que depende do momento da partida. Se um time tá metendo 4 a 0 dificilmente vai ficar saindo escanteio toda hora, porque um time já tá relaxado, porque já tá ganhando, e o outro já está meio tranquilo ali, porque não quer tomar mais gols, sacou? Então não vai para cima. Então tem algumas coisas que você precisa analisar, mas é baseado nisso. Como que funciona? Por exemplo, você clica aqui ó, em minutos, aqui, ó, clica aqui ó, na opção de minutos. Vem aqui na opção de escanteios e seleciona. Neste caso aqui eu estaria apostando, por exemplo, que esse jogo teria um escanteio de... de, de cadê? Do minuto 30 ao minuto 39, ó, de 10 minutos, sacou? E aí se sai um escanteio dentro desse intervalo de 10 minutos, eu ganho basicamente a aposta. Só que tem várias outras modalidades que você pode apostar. Você pode apostar em, em quem vai vencer a partida, você pode apostar em quem vai fazer os gols, quem vai fazer o próximo gol, quantos escanteios exatamente vai ter e várias e várias outras modalidades de aposta, ok? No meu caso, hoje, eu faço exatamente isso que eu falei para você, tá? Eu pego aqui as entradas que mandam dentro do grupo em tempo real. Olha, inclusive, já são mais duas mensagens aqui, tá? Aqui, olha só para vocês que do loucura, olha, eles mandaram a entrada aqui, olha, o Mi 16 e logo em seguida veio o Green, ó, tá vendo? Então, assim, mano, é muito foda o resultado. E por que que, no caso, hoje eu faço isso? Por vários motivos. Mas um deles é, primeiramente, porque como eu não sei fazer análise, eu não sou um análise analista profissional, é, eu não quero quebrar minha banca, queimei dinheiro à toa por conta disso. Segundo, eu não tenho muito tempo para ficar fazendo análise, porque eu trabalho, eu tenho meu escritório, eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje, eu tenho outros produtos online e tudo mais, então eu não tenho tempo de ficar analisando os jogos do mundo todo o tempo todo, sacou? Então, eu não tenho esse tempo. Então, para agilizar isso dentro do grupo, o que acontece? Os caras mandam a entrada, você recebe a notificação aqui dentro do seu celular. Você só clica no link, ó. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui ó, que é uma entrada que eles mandaram. Você clica no link e já vai pro jogo, já vai para a opção de. Você já clica na opção de minuto, já faz a aposta em menos de 30 segundos. E lá tem gente que fica fazendo análise dos jogos 24 horas por dia do jogo e de jogos assim do mundo inteiro. Então, para mim, é muito mais prático. E aí, com a banca de 800 reais hoje, ó, deixa eu entrar aqui na beta novamente. Com a banca de 800 reais hoje, a gente transformou essa banca que hoje está em 6 mil fora os saques que eu já fiz também. Dentro da plataforma é, e tudo mais, entendeu? Então assim, eu acho que qualquer pessoa hoje, mesmo que seja começando do zero Se seguir uma gestão de banca que você também precisa ter E seguir um, um, um, um analista profissional, seguir as indicações de uma pessoa que já tem resultado no mercado Você consegue ter um resultado é, muito grande dentro dessa parada Tá? é muito simples, é muito prático para você conseguir ah, você também pode estudar para caramba e, e aprender a ser uma analista profissional e fazer as apostas por conta própria, mas isso demanda tempo né e você tem essas duas opções, beleza? bom, se você quer saber mais sobre essa questão desse grupo que eu faço parte eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo vai estar tá aqui abaixo do vídeo e vai estar tá aparecendo o meu whatsapp aqui na tela também, você pode me chamar diretamente lá no whatsapp também, que eu mesmo vou te responder e a gente troca umas ideias e espero te ver lucrando lá dentro do grupo VIP também Tá bom? Grande abraço para você, até mais e valeu!